Essa é a disciplina de medições térmicas do curso de Engenharia Mecânica e de Engenharia de Energia. Em cada semestre, a gente propõe um desafio diferente, onde os alunos têm que fazer concepção, fazer projeto, fazer construção, ensaio, instrumentação, calibração, parametrização de experimentos, onde eles vão desenvolver habilidades de engenharia.